tudo bem eu sou William Silva hoje trazendo o tutorial da música que ruja o leão ou ruja o leão né do Isaías Saad com Anívia Soares tá antes da gente para o tutorial não esquece de deixar o seu like e também coloque aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo beleza para mim é importante saber aí em que local você está onde estão né os tecladistas aí que acompanha o canal tá bom? Bom, link da cifra na descrição, beleza? Também vai ter link do curso na descrição. E aí a gente vai partir agora para a introdução, tá? A música. Isso aqui tá com a cara de Mi maior? Mi maior, viu? Deixa eu ver. É, Mi maior. Tá bom? Vamos lá então? Então vamos partir agora para a música. Bom, a introdução vai ficar assim: Dó sustenido menor. Si, lá e Fá sustenido menor, beleza? É muito importante que você tenha um mínimo, tá? De prática de escala, entendeu? A música não tem muitos acordes, são poucos acordes, basicamente são só esses quatro acordes, tá? Porém, a introdução você vai precisar de um pouquinho de estudo de escala, pelo menos para fazer isso, ó. OK, vamos pegar aqui, ó. Dó sustenido, tá, ré sustenido, mi. OK? Fá sustenido, ré sustenido, mi, dó sustenido. Como está vendo aí na tela aí, ó? Bem devagarzinho, ó. OK? Então, ó. Você entra com dó sustenido aqui na mão esquerda, tá? Aí de novo a frase, ó. Entra com o si agora. Próximo acorde lá. Próximo acorde, fá sustenido menor. OK? Tá? Eu vou fazer com aquele meu famoso um dedo, já vi Dois professores tirando um baratinho, tirando uma casquinha de mim, porque eu explico com o um dedo. Eles só esquecem que isso aqui é uma questão de didática para você poder entender, né? Talvez se eles fizessem isso, não estariam criticando. Vamos lá, ó. Caiu no um Dó sustenido. Faz de novo, ó. Lá ó. cai no Lá e por último vai cair no Fá sustenido menor. Ó. Beleza, então passei a introdução tá bem devagarzinho e aí o resultado final tem que ser esse né. Beleza? Maravilha? Agora a gente vai para a parte cantada. Como eu falei anteriormente, a música ela vai trabalhar em torno desses quatro acordes. né? Então, ó, aqui é um piano com pad, tá? É... Sobre o trono de justiça. Tá vendo é, eternamente haverá um rei eu não vou cantar tá? eu tô tendo muito problema no canal entendeu com direitos autorais e já pensei até em desistir de fazer tutorial de música por causa disso tá esses últimos dias foram péssimos então conto com a compreensão de vocês tá vamos repetir ó sobre o trono de justiça Haverá um rei, ele voltará para governar, é, para governar as nações em amor, tá? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, dó sustenido menor com quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Si dois, três, quatro lá, dois. 3, 4. Então você viu que ó, do Lá para o Fá sustenido menor, são dois tempos para cada um. 2, 3, 4. 1 2, 3, 4. Beleza? Vou mudar um pouco a melodia, né? 3, 4. Aí vai vir outra parte, ele voltará. Beleza? Primeira parte. Agora vai vir a parte do é, Que Ruge o Leão. Vai mudar uma coisa no Si aqui, tá? Vai fazer, ó. Tá? Então vai entrar aqui um Si com quarta, tá? o Si, Sus, Quatro e um Si. Tá? Então, ó, que ruge o leão e que a terra estremeça. É muito importante que você preste atenção nessas acentuações. Estremeça. Tá bom? Vamos voltar. Que ruge o leão. Que a terra estremeça. Diante da majestade. Jesus. Beleza? Cantaram lá a melodia aqui, daquele jeito, né? Para tentar enganar o YouTube. <risos> Beleza? Vai repetir mais uma vez, né? Que o julhão que a terra estremeça diante da majestade de Jesus vai segurar uma cotinha aqui ok aí entra a Nívia Soares essa parte vai rolar algo que eu às vezes falo para os alunos do curso se você não é aluno, se você não é aluno deveria ser né que se chama baixo pedal tá então a gente tem os acordes invertidos tá que é quando o baixo né da mão esquerda está em uma das notas do acorde tá então ó lá lá com dó sustenido, lá com mi, tá vendo e você tem o baixo pedal, que aí o que, que acontece? Fica segurando o baixo, mesmo que ele não faça parte do acorde. É o que rola aqui, porque ele faz, ó. Dó sustenido menor. Tá vendo? Aí vai vir esse acorde aqui, ó. Que apesar de estar tá mostrando ali, Dó, Nona, Sus 4, né? É basicamente, ó, Um Si, com um baixo em Dó sustenido, tá? Por isso que é o baixo pedal, que ele vai ficar pendurado no Dó sustenido, ó. Dó sustenido menor. Si baixo em dó menor, eu com baixo em dó sustenido, né? Dó menor não dá, né? Lá com dó sustenido, faço sustenido menor, dó sustenido menor, tá? Aí vai vir a letra em cima, né? Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei, beleza? Ele voltará. Deixa eu ver a letra. Para governar as nações em amor. Beleza? É isso, tá? Vai vir aqui, Rújo Leão. Estou tá? até fazendo os baixos com dedo, né? E é, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, tá? De novo, que Rújo Leão. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, tá? Eu queria aproveitar o ensejo aqui e mandar um abraço aí pro meu amigo Daniel Naum, tá? Que vocês não conhecem aí, ó. Outro canal de teclado aí, parceirão aí, Daniel Naum, tá? Um abraço para você, para todo mundo aí que é inscrito do seu canal aí. É, ninguém sabe, mas em off a gente troca altas ideias aqui, tá? Continuando, vai vir então a introdução de novo, que vai ser um solo, né? É, que nesse momento eu já até esqueci, né? Lembrei, tá? Beleza, acho que duas vezes. Beleza. Aí agora vai vir aquela parte lá, o descendente de Davi, tá? Gente, mesmo os acordes, tá? Vai mudar só um, um Billy Knight aí no final, um negocinho no final. Vamos lá. O descendente de Davi, o homem mais notável, então, Dó sustenido menor, Si, o homem mais notável, Lá, ele ama a justiça, tá? Lá, faça menor, Dó sustenido menor. De novo, o descendente de Davi, o homem mais mais notável ele ama a justiça odeia a iniquidade tá aí vai repetir aqui várias vezes e vai ter uma parte aqui deixa eu dar uma olhada aqui tá <risos> ah, é isso aí mesmo vai fazer depois eu vou voltar aqui o Julião terra Estremeça que a música é comprida né diante da majestade de Jesus tá de novo Julião, que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus, ok? Aí agora a gente vai a próxima música Que tá, tá dentro dessa música, né? Tá? E vai ter aqui Meio que uma introdução aqui da música Que se abre os céus que eles emendam, né? Então faz Vai, Vem para cá, ó Beleza? Aqui, ó, tá? Vou passar pra vocês agora, então, Dó sustenido menor que se abram os céus, o seu reino vem lá, Dó sustenido menor de novo. Nossa, nossa fé está no nosso Deus, tá? Repete que se abram os céus, tanto tem que entrar nos céus aqui, tá? Porque, ó, terminou a introdução lá, ó. Aí depois era aqui, né? Tan, tan. Ó, tan, tan. Que se abram os céus Tá? O teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus, tá? Quatro acordes, três acordes na verdade, né? Dó sustenido menor Lá Dó sustenido menor Si, beleza? Na última vez, vai ter uma mudancinha aqui Vai fazer assim, ó Dó sustenido menor, que se abram os céus O seu reino, o teu reino vem Lá com Dó sustenido, tá? Então, ó. Dó sustenido menor Lá com Dó sustenido Depois vai vir Mi com Si E Si, tá? Então, que se abram os céus O teu reino vem nossa fé está no nosso Deus, ok? Essa é a diferença. A outra parte dos céus fechados é igualzinho essa, inclusive a mudança no final. Ó. Os céus, agora eu vou ter que ver a letra. Fechado, cadê? Os céus, vamos lá. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Dó sendo menor de novo, a nossa Fé e esperança estão em Deus Grande Deus De novo Os céus fechados se abram Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus A última vez vai rolar isso aqui ó. Os céus fechados se abram Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus E aí a música termina com essa segunda introdução, né? Estou usando aqui um piano e um pad, tá? Faria um dedilhado se eu não estivesse usando piano e pad, beleza? Mas como eu tô, tá? É, o que, que eu posso falar para você dar uma enfeitada aí? Trabalhar as terças oitavadas, tá? Tá vendo? Viu? Fica bonito. Ó, que se abre o céu. Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Ah, tá engasgada aqui, né? Vamos de novo. É. Que se abra os céus. Tá vendo? Fica bonito, ó. Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Beleza? Agora ainda, vou gravar um cursinho de worship aí pra vender bem baratinho aí pra vocês dominar essas ideias aqui, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Um abraço pra você, tá? E não esqueça aí de comentar no vídeo aí, tá bom? É, Lembrem, fala de onde você veio, tá? o seu like aí, compartilha esse vídeo e pra não esquecer, tá? Cifra na descrição. Link do curso pra você se tornar meu aluno na descrição, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.